Notícia bombástica, olha só o que está rolando, você como motorista de aplicativo pode ser multado no valor de até R$ 51,95 por cancelar alguma corrida que você já tenha aceitado, até mesmo por se sentir inseguro ou porque o passageiro não compareceu ao local. Quer saber mais sobre essa notícia? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo. É se já não bastasse as taxas altas que os aplicativos nos cobram, o aumento do combustível, tarifas congeladas há mais de 5 anos e diversos outros fatores que cada dia mais inviabiliza o transporte de passageiros por motorista de aplicativo? agora estão inventando uma tal de PLI de número 6476 barra 2019 que vai fazer com que o motorista além de já ter diversos prejuízos por utilizar a ferramenta de trabalho que gasta muito porque ter um carro não é fácil, é muita despesa que o motorista tem, agora ele vai ter que pagar multa para o passageiro caso cancele uma corrida ou até mesmo chegue atrasado no local de embarque do passageiro. É, cada dia mais o pessoal inventa um monte de coisa para tirar os aplicativos do Brasil. A Uber já saiu de diversos países aí, Alemanha, Bulgária, Hungria, etc. Aí, devido a diversas leis que o Estado e o país implementam. E acaba tornando totalmente inviável para a empresa e para o prestador de serviço que somos a gente. E olha só o que, que acontece nessa PL. Eu vou até pegar aqui o meu rascunho porque é muita coisa. Bom essa proposta dessa PL ela visa ó, conceder mais direitos aos passageiros e uma segurança maior aos os motoristas que trabalham para aplicativos de transporte individual beleza questão de segurança eu achei super certo o que essa medida quer tomar mas essa questão de multa meu amigo se as tarifas já são super baixas a gente já recebe aí em São Paulo 5,25 tem estados que a tarifa mínima é 3,50 que o motorista recebe imagina pagar uma multa multa de 51 reais e por cancelar e se por acaso o motorista chegar atrasado ali o aplicativo marcou para o passageiro que ele ia chegar no exato horário e o motorista atrasar ele vai ter que pagar uma multa de 10 reais e 39 centavos por corrida que você acha disso meu amigo você acha certo a gente tá aqui ralando depreciando nosso carro pagando altos valores de combustível, recebendo uma mixaria, porque cada dia mais está ficando muito inviável continuar trabalhando como motorista de aplicativo, ainda dá sim para tirar um dinheiro, mas somente para pagar as contas. Quem acha que vai ficar rico trabalhando como motorista de aplicativo, pode tirar o cavalinho da chuva. Até mais ou menos o ano de 2016, 2017, até até dava para tirar um dinheirinho legal mas agora é só uma alternativa até você conseguir algo melhor para você poder sustentar a sua casa e é por isso que eu vou deixar aqui abaixo na descrição um link para que você vote não sobre essa PL que vai realmente inviabilizar tanto para você que está me assistindo que seja passageiro ou motorista porque para você que é passageiro Tendo essa multa, vai ser, tá, é legal para você receber R$10,52 reais, reais do motorista por ter cancelado ou ter chegado atrasado, mas vai fazer com que você tenha menos motorista na praça, fazendo com que você atrase muito mais, ou até mesmo não consiga pegar um carro para ser transportado até o seu local de destino. E para você que é motorista... Pagar para passageiro é complicado, né? Então, vote não no link que eu vou deixar aqui abaixo. Lá você pode ter mais informações sobre essa PL. Uma coisa que eu achei interessante, eu vou até abrir aqui para falar com vocês, que a questão da segurança eu achei, eu achei super bacana o que foi colocado em pauta nessa PL. Mas só pelo fato de ter essa multa já inviabiliza tudo. Olha só a, a questão de segurança que traz essa PL. O projeto também traz medidas para mais segurança aos motoristas de aplicativo diante do aumento dos casos de violência. A PL determina que a empresa deverá rastrear as rotas do motorista para em casos de desvios inesperados que causem suspeita de alguma ameaça contra ele, como, sei lá, sequestros e assaltos, expedir alertas às autoridades e adotar outras medidas visando a proteção, tanto do motorista como de algum eventual passageiro que também seja vítima. Ou seja, caso aconteça de você sofrer um assalto, sofrer um sequestro ou algo do tipo, ter um tipo um botão de alerta para que os aplicativos enviem para as autoridades e você seja rastreado, envie ali a sua rota e, e o problema seja sanado. O que eu achei super interessante dessa PL, mas como eu disse, inviabiliza tudo questão à multa. E também uma coisa interessante que essa PL ela traz, ó, ela traz ainda que ela obriga as empresas a contratarem um seguro para reparar prejuízo sofrido pelo motorista em caso de furtos ou roubo do veículo. Ao que a gente sabe que hoje em dia, caso aconteça roubo, alguém destrua nosso carro, a gente toma todo o prejuízo. É complicado. Então se você é passageiro e motorista e quer que o aplicativo continue trazendo uma fonte de renda ou continue te atendendo nas suas necessidades, não deixe de votar não nessa PL. E deixe aqui nos comentários aqui abaixo o que você achou sobre isso. E não deixe de compartilhar com todos os seus amigos, quanto mais votos não tivermos melhor será para a categoria. E esse é o vídeo de hoje, era isso que eu queria passar para vocês.